Mano, eu tô B, por favor, só você jogar lá. Na verdade, nem jogar esse mapa. Ah, tá, não sabe não. O mapa mais, mais jogado ultimamente. Nossa, desliguei o monitor. Eita! Tem um tapete, tem um tapete. MF. Peguei um. C4 ou é, é um meio e um B? Nossa, errei. Passou o Tá Tapete Beleza tem um. Ah, que merda. Tem MF. Tem mais uma flash? Tem não. Se você quiser se esconder agachado aqui, eu vejo os caras passando. Esconder full aqui. Dois, dois, dois, dois. Vixi, vai B, vai ah. B, vai B. Campa. Olha. esse cara lá, mano. Estou tomando na smoke aqui. Estranho, mano. Nossa, errei a bang. Nossa, que isso? Muito hum, estranho, velho. Vai dar cal que tem um triplo. É triplo aqui. Escuro, aqui escuro. Ah, não, não, não é. Caralho, eu jurava que era um swing. O cara aqui que tá comigo, ele tá avançando, mano. Eu não gosto de jogar assim, tá ligado? Pega um tapete. Vantagem, vantagem. Tira a cara. Tem de aperta, aperta, de aperta. Tem dois, aqui uhum. na caverna. Meio, tem um meia daí, Osh. Peguei mais agora. um, mais um. Pode estar tapete, viu, Gabriel? Tapete, tapete. Não, bom, bom, bombe bom, bom, na caixa. Caixa da esquina. Bota no esquerdo. Ah, que isso? Não vem isso? fazendo barulho assim não, mano. Aí você me fodeu, velho. Ah, velho, agora esse round, não. mano. Segura, segura. É, tem mais um nesse cachotão Só que o não foi... Esse. Tem uma bang pra sair aqui. O observador tá comigo aqui. Tem um problema bomb, então xuxa. Banana. Vou banana. Bang banana. banana. Outra tatuar. Hum. Tripla, tripla, tripla. Boa. Outra é costas. Fica alguém, tem que Olha aqui como puxa a mira da meu Deus do céu Mano, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem, cá. vem, aqui. vem aqui, vem aqui, vem aqui Oi, aqui Dá pé aqui Eles não vão esperar essa Aqui, ó Tem pé sim. sim. Aqui. Tem aqui, já avançou Vai, pula Vai, vai lá pra caixão, ó Corre, caixão, corre, caixão Ah, merda Mais um, mais um Ah, o cara olhou aqui, Ele velho Eles tá estão muito esperto mano Vamos ganhar e esse round acho... na banana agora, mano? Vamos, Vai. vamos, o que você quer fazer? Só joga uma HE lá e mole, tá ligado? Joga Vai. a HE longo e vou jogar curta. E mole, eu vou jogar longo. longa. só. Deixa eu vir, deixa eu vir. Vou smocar eles, pronto. Ganhamos. Pronto. Ah, o cara rushou em mim, velho! Mano, esse cara é. Esses caras tão tá estranhos, mano. Já vai, Boltz! Vou bangar a Palin. Banga, banga, banga. Grenade boat. Tô com você. Direita! Vou pegar ele na faca. Tá pra caverna. Pegou? Não, tá no meio da Smoke.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 Joga junto, joga junto. Meio. É, tem dois nip. Nice. Olha a pedra. Beleza. Nossa. Vai sair Tapete aqui de um. Tem cheio Enchei lamelo aí, rapaziada. é que maldoso? Vai, vai, vai. Entra, então. Entra, entra, entra. entra. Vamos pro caixão. Vamos pro CT. Vamos CT, já. Vamos Vai ter tripla. VTT, VTT. VTT ou tripla? Mata, tripla, mata, a mata, a mata. A mata, a mata a entra. Essa Vai, vai. Tripla. Tripla. Vai vai, vai, vai, 3D. Tem 3D e tem CT. Tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara. 3D, 3D. Eu sei. Banana, banana. Beleza, do banano. Banano é CT. Banano no último. Deixa comigo. Boa. Ah, <risos> ah deu merda. Biblioteca, recuadaço. Espera agora, espera, espera, espera. Já se reposicionou, tá mirando aí. Vou passar pulando? Né? Boa, tá boa, morto, morto. Vamos lá, areia. Tem uma areia. Plantar dentro do bomb. Eu sei, eu sei. Eu sei. Deixa ele vir. Ô, Bíblio. Esperando areia. Ele tá esperando os cara dar o back. Torco. Torco. Boa. Boa. Boa. Não, nem, nem da cara, nem da cara, nem da cara. Vamos direto a Xuxa aqui, mano. Faz o fake entra B. Só fica de mira, super Laranja. Calma aí, vamos lá. Fogou. Fogou mola. Vamos B, vamos B. Volta B, volta B. Volta B, volta B. Você tem que errado. Nossa, CT, meu. Alp tudo C errado, velho. Tem um Alper aqui. Alper CT. Ele tá sozinho. É só ele, mano. precisa passar, não, Luguin. Tô com 10 HP, mano. Alp 3D. Fica, cara. Nenhum banana, tá? nenhum Não denha, cara. Não denha, cara. Se não der cara, vocês vão morrer de lado. Mano, já, vamos já trocar apareceu. aqui. Eu plantei em cima me do caixão, cal, tá ligado? Tá. Avançou nele já. Plantei em cima do caixão, mano. Os dois no banco. Ah é, abriu. Boa, oh, matou, matou. Boa! começar a difusar agora. Ó. Cadê, cadê? Esquerda, esquerda! <risos> Jogou muito! O lá, lá! Joga no shield, calma agora. Vamos ver, vamos ver. ver, vamos ver. Acelera B, acelera B. C C4, lá, Pega C4 lá, pega C4 lá. Eu pego, vai, vai, vai. Volta azul, volta maneiro, volta. Smoke cara, smoke cara, calma, calma. Não consegue bangar por cima? Consigo, mas vou te cegar. Quer é smoke nip? Não, só vai, só vai, só vai. só vai. Não, agora. Smoke, sangue é. areia. O pular tá P, espera, espera. Vai, vai, vai entrando, vai entrando. Embaixo do tapete, embaixo do tapete, embaixo do tapete. Cabecinha. Sim, sim. Boa. Aí eu peguei. 4x2, rapaziada. Só valorizar. Bora, vai vou, invocar, vai, vou esmocar, vou esmocar. Mais um rápido, antes dos caras dar o back, vai, vai. vai. Tri. tripla, vai, vai. mano. CT abriu, CT abriu, o Caralho, os caras smogaram a gente. Tô dentro. Vai, tem que plantar véio. isso aí. 4 porra. Pegou. Plantei, plantei, plantei. 3D1, 3, cachorro, 1, 3, 3 1. De 1. Tira cara, Plantou onde? Cachorro. Avançou de Você vocês smoke. Acho que eu abri um Boa, de vocês. É bom, Boa! Ah! Caralho. Nossa, que galera, coisa, nunca perdi, boa, nunca boa. perdi boa, esse mapa, mano. Boa, boa. Valeu, Luiz, valeu, cara. Valeu, é louco, mano. mano. Que mirada foi essa, cara. Mano, oh, esse jogo não tá escrito. O que, que foi ele, Rapaz, velho? A gente começou certo. tomando um espanco tão forte, velho. Eu Pô, tinha desistido no finalzinho do CT. mano. Eu tinha desistido muito. <risos>